Garanta agora a maior e melhor update para o seu Football Manager 2022 Brasil Mundial. Link na descrição. Salve, salve galerinha! Vamos trazer aqui um compacto aqui dos gols, dos gols aí do time do Lions Football Club aí, mano. O time dos inscritos aí do canal vou estar tá mostrando aqui os gols aí para vocês. O primeiro gol a gente nunca esquece, né? Bora que bora ver aí. Primeiro gol aí foi do nosso parceiro, Rio do Alves aí, mano, o famoso Rio do Games. O Henrique Menezes bateu pra trás e ele de carrinho guardou, né, sendo centroavante, né, monstro. Esse foi o primeiro gol aí do time do Lions, vou mostrar o segundo aí, foi do nosso capita, né, Mr. Costa, mais conhecido como Emerson Costa aí, mano. O Mr. guardou aí o gol aí. Vamos mostrar aí o nosso segundo jogo aí, amistoso aí, contra o Ituano aí. Luiz Fabiano fez a jogada, bateu pra trás e Rio do Alves mano. É o Rio do gol, mano. Marcou aí o gol, 1 a 0 né? Kaique Henrique dominou, cortou pra dentro, tocou no Luiz Fabiano, ele cruzou e o Lucas guardou dele aí, mano. O Lucas que é um inscrito aí do canal. Vamos ver o terceiro gol agora. Vamos lá, vamos ver a jogada aí. O cara fez o lançamento, o Fumaça saiu. Saiu do gol pra fazer isso. E o Luiz Fabiano bateu o pênalti aí, o goleiro quase pega. E tá aí o terceiro gol, 3x1, né? Vamos ver os outros dois. Os outros dois gols do Ituano. Tá aí a jogada do Ituano. A zaga bateu cabeça, né? Um passe por trás da zaga. O fumaça nada pôde fazer. Zé Vitor marcou o segundo gol aí pelo Ituano. Vamos ver o terceiro gol. O Léo Pereira fez um baita lançamento pro Bruno Lima. Ele saiu cara a cara com fumaça. O, fama, o fumaça fumaçou e tomamos aquele gol, né? Esses são os gols aí 3 a 3 Vamos agora para o nosso terceiro jogo amistoso aí contra o Sertãozinho. Um cruzamento aí, o goleiro ameaçou sair. O Thor dominou, bateu e o Lucas guardou dele. O Lucas aí no meio-campo, fazendo gol a rodo. Rio do Alves fez uma bela jogada pela ponta direita, levou. Até a área, tocou pra trás Josias Arrudas e o William Monteiro Marcou dele, ainda mitou uma galinha Ali, mano, esse foi o segundo gol Do Lions, Josias Arruda cruzou A zaga afastou O Emerson Costa dominou, ajeitou O Marte dominou e o Gabizinho Guardou dele de primeiro em um golaço, hein, mano Tá aí, 3x0 o Lions O quarto gol foi uma jogada do Gabriel Brandão Ele dominou, parou Tocou ali no Miguel Brito, cruzou na área E o do Alves, né, mano Aí, mano, Rio do Alves, Rio do Gol Toca no Rio do que é gol, mano Esse foi o quarto gol do Lions O quinto gol foi uma pintura do Marcos Vinícius Gabizinho tocou nele de volta Marcos Vinícius dominou e bateu Um balaço aí, mano Esse foi o quinto gol aí no nosso terceiro jogo amistoso aí Com o Lions E esse foi um pequeno resumo aí, galera Do nosso time Time dos inscritos aí, o Lions Futebol Club aí, mano né? É um projeto que nós temos aí no canal. aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se curtiu, deixa aquele like, se inscreva no canal e tamo junto. Valeu, galera! E fui! Pra cima deles, Lion! Falou! Não perca as próximas lives, hein, mano! Do Lions Football Club. <música>